De que adianta ter a sabedoria, se ainda se tem a posse? Saber e expressar o saber em meio à sabedoria, nada é do que expressar a naturalidade, a natureza de si mesmo. Não há necessidade de expressar qualquer sabedoria, qualquer tipo de sapiência, quando o silêncio é natural. E a natureza das coisas se mostra organicamente, passando pelos processos da vida e de vida. Não há necessidade ou falta ao processo natural e à vontade natural passando entre os representantes e atuantes do papel do grande teatro da existência. Não há nenhuma necessidade ou falta na plenitude, e essa plenitude, por sua vez, não tem nenhum tipo de prerrogativa, referência, suposição, condição, ela é, e como tudo que é, se mostra igual ao todo, de maneira plena ou em potencial, dessa forma a ciência, que é ciente, se mostra pela infinita sapiência, em não saber e assim podendo saber contemplar e contemplar a inevitável verdade que se mostra adaptada ao grau de consciência de quem observa não há necessidade de exercer qualquer posse sobre qualquer saber e saindo dessa necessidade temos as ferramentas e as habilidades para que possamos exercer a plenitude da ciência que somos cientes e de maneira conveniente poder expressar esta consciência, fazer parte do meio em meio aos fatores e os benefícios de se expressar no comum e com isso poder vivenciar e colocar suas capacidades. Em natureza, na natureza, com natureza e vivenciar as experiências e as emoções e as sensações de ser vivo. Saindo do padrão de falta e da necessidade de estar vivo ou ter algo. Viver e expressar sua própria natureza em descoberta naturalmente é o motivo de existir e nascer, não é aprender ou contribuir, pois todos vivem e nascem, e pouco muda nas gerações. Se você comparar a evolução e as gerações, não há tanta diferença, porque há muito mais seres vivos, inteligentes, do que evolução acadêmica ou tecnológica. De fato, nos últimos 150 anos houve muito avanço, mas, tal avanço não se compara ao aumento populacional. Ao aumento de seres pensantes no planeta. Não é proporcional. Deste modo, não há desperdício na vida. Não há desperdício porque não há produção. Não há consumo. O que existe é o fluxo natural da natureza do cosmos, ecoando e vivenciando. E nós, aqui, experienciando essa vida, e vivenciando o que somos, e o que percebemos, e o que vemos. Deste modo, convido vocês a perceber e viver diferente, perceber e viver vocês mesmos.